suicídio estamos agora entrando no mês de setembro famoso setembro amarelo e a ideia de trazer o conhecimento ou trazer as informações ou sobretudo a lembrança que é o motivo desse vídeo com vocês sobre a questão do suicídio vem da campanha muito heróica e muito bem vinda do CVV aqui do Brasil com a Sociedade Associação Brasileira de Psiquiatria porque temos o Setembro Amarelo mas temos o Novembro Azul, né? temos o, as tantas outras campanhas para chamar atenção para dimensões de altíssimo impacto na saúde das pessoas e que trazem muitas vezes infelizmente uma mortalidade alta. E o suicídio infelizmente eu diria ganhou né, ganha notoriedade na nossa sociedade principalmente no mundo que nós estamos vivendo onde as situações que as pessoas estão convivendo seja por um lado o um alto nível de pressão que nós nos encontramos para lidar com tudo que a gente tem que lidar mas por outro lado da falta da gente ter um olhar para o outro e eu queria deixar uma mensagem para vocês aqui como médico psiquiatra que é importante que a gente possa no nosso dia a dia conversando aqui com a minha assessoria, a gente ter a capacidade de prestar atenção no que nós estamos pensando, no que nós estamos vivendo para também prestar atenção nos outros. Porque na escala de evolução, para chegar ao drama da tentativa de suicídio ou do suicídio consumado, muitas vezes, o que está acontecendo e é o grande fio condutor nesse processo, na realidade, não é o desejo de morrer. Na realidade, é o desejo de sair de um sofrimento. Então, se alguém chega a falar, a falar basta não aguento mais, não quero, eu não dou conta, eu não vou, eu não consigo. E isso principalmente, olha, fico até meio que emocionado em relação a isso, principalmente em relação às crianças e adolescentes. Hoje são os que mais sofrem por diversas razões, mas principalmente muito pressionados pelo mundo em transformação que nós estamos vivendo em relação à questão de suportar ou não a vida. E é claro, meus amigos minhas amigas, com a ideia de que. A ideia de suicídio, ela não é uma fraqueza, ela não é uma manipulação, ela não é algo que as pessoas fazem porque elas querem chamar a atenção. Existem várias compreensões desse comportamento muito complexo, mas o mais importante é que ele vem muitas vezes como uma única solução para aquilo que não deveria ter solução, que é a vontade de viver. Porque a vida é a vida, e a gente tem que viver ela plenamente. Então, se alguém está chegando, chega para você e fala assim, eu não aguento mais, ou eu quero mudar, ou eu quero não aguento mais isso que eu estou vivendo, comece a prestar atenção, que possivelmente alguma coisa está acontecendo. E a abordagem é tranquila. A abordagem é uma abordagem como você muitas vezes, no sentido empático, afetivo, positivo, gostaria de ser abordado. Né? Se abrindo muitas vezes para ouvir, para conversar o diálogo e buscar ajuda. Seja do médico, seja do psicoterapeuta, do psicólogo, de qualquer pessoa, principalmente nas crianças e adolescentes, nas né? escolas, que eu acredito e vejo que muitas delas estão se preparando para isso, tá bom? Abertura de escuta para a gente ouvir e a gente diminuir esse flagelo, porque o suicídio não é a solução, tá bom? Existe muita vida. Marcos Limoni, psiquiatra Londrina, muito obrigado.